Ó oh, flora, da lua, do sonho. Ó oh, pequeninos, ó oh, vontade fugaz dos anciões. Que o caçador fique seguro, que ele tenha conforto. E que este sonho, seu captor, prenuncie um despertar agradável. Seja um dia uma memória terna e distante. Ah, bem-vindo ao lar, bom caçador. Devo ter me distraído. O que você deseja? Bom caçador, eu sinto os eco.